Olá, mês de maio nós estamos entrando no mês das mães. Então meu recado é para você, que é mãe ou vai se tornar mãe. Você sabia que a acupuntura pode auxiliar em diversos distúrbios da amamentação? A acupuntura pode ser uma forma de tratamento para rachaduras, fissuras, úlceras, mastite e até mesmo para uma baixa produção de leite. Procure um médico para fazer uma avaliação e veja se esse procedimento está indicado também no seu caso. Um grande abraço e até o próximo mês.